If I, go with you, if I pay with you... Olá, galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Meu povo, é o seguinte: fique comigo, veja esse conteúdo aqui até o final, porque nessa aula de hoje, vou te apresentar hoje, tá? Aqui agora, mais uma ferramenta para você, super gratuita, ok? Então esse vídeo aqui também está fazendo parte, ok? De uma playlist, que é uma série de vídeos de ferramentas gratuitas. Tá, eu vou deixar para você passando aqui em cima no card para você, tá? Para você não perder, não, cara, nem sequer nada desses conteúdos que eu entrego para vocês aqui na playlist, só pura, pura ferramenta. O okay? que vai vir muito, muito mais ainda, inclusive, tá bom, neste ano aqui e também nos anos anteriores, no nome do é seu Jesus, certo? Então eu quero poder te ajudar com essa série de ferramentas, tá? Muita gente está fazendo busca, fazendo pesquisas. Então, cara, é bom sempre pensar no longo prazo e poder compartilhar com você esse conhecimento aqui, tá? E também te ajudar. Com essas ferramentas, ok, que são totalmente grátis, tá bom. Então, cara, é se você já gostou da ideia desse vídeo, desse aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixa seu like, seu comentário, ok. E não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado pelo YouTube. Tá, quando eu entregar um vídeo para você aqui, o YouTube poder te notificar, beleza. Que isso vai me ajudar demais, galera. Vocês não sabem nem o quanto que isso vai me ajudar demais, beleza. Então, bora para o conteúdo aqui. Que é nossa ferramenta secreta que vou estar tá passando para você aqui, né, para quem quer fazer textos, pessoas vivas, que querem escrever cartas de vendas, e que querem também escrever copies para anúncios, tá bom? Essa ferramenta vai te ajudar demais aqui nesse sentido. Beleza? Então bora para o nosso conteúdo, que a parte que eu gosto de poder agregar para você. Bora! Então aqui o processo aqui é bem simples, tá bom? Você vai vir aqui no nosso amigo aqui, Google, tá? Professor e velho aqui, o Google. Você vai clicar aqui, ó. R.I. Tá? r Dá um enter. Beleza? Beleza, vai vir aqui, tá? Você vai clicar nesse primeiro link clica, tá gente, e vai cair para você já no site, o okay? que dessa ferramenta. Então tá em, tá em inglês né? Tá em português não, tá em inglês. Você vai clicar aqui com o botão esquerdo, tá? Do teu mouse. Você vai vir aqui em traduzir para o português, clica e tá, tá feito, né? Traduzido, entendeu? Uma maneira melhor e dez vezes mais rápida de escrever, tá? Então essa ferramenta vai te ajudar demais. Então neste caso aqui, porque eu já fiz já, tá? O meu no cadastro. Você vai fazer o seu cadastro, você vai colocar o seu e-mail tá ele vai vir para você já uma já uma confirmaçãozinha ele vai nem vir tá muitas das vezes ele só vai vir só uma pequena confirmação no e-mail você confirma tá bom você vai fazer um login normal como se fosse é, qualquer outra conta você vai criar essa continha aqui tá tudo certo então, é bem simples o processo não tem mistério não tá bom gente Eu não vou ensinar isso aqui porque cara ele... então o vídeo vai ficar muito longo tá e não é necessariamente né porque você só fazer isso ok para ser bem bem sincero mesmo bem realista com vocês tá então, aqui ó, você vai vir. Tá, você entrou no seu site, você já fez o seu cadastro, tá tudo certinho, tá tudo beleza. Entramos, tá? Você vai vir aqui ó, iniciar e bom, já vai aparecer para você já esse quadrinho, ok? Já para o um espaço para você já digitar, você escrever o que você quiser, ok? É aqui onde você vai escrever os textos, você vai poder criar a sua carta de vendas, o teu texto para anúncio, tá bom? O teu texto aqui específico que pessoas livres, da forma que você quiser, tá? Da forma que, que bem você pretender utilizar a ferramenta, era é bem simples, bem intuitiva tá e é de graça você não vai pagar nada para estar tá utilizando certo então você vai poder escrever aqui ó qualquer coisa que você quiser vamos, vamos colocar aqui ó página de vendas a tá? persuasiva então você vai poder fazer isso aqui tá ó então você vai poder também até é, tá, alterando aqui o texto ó, você vai colocar para ficar grande ó, tá bom você pode aumentar um pouco você pode fazer várias alterações tá bom aqui no, no texto você pode aumentar o tamanho Certo? Tem que os tamanhos aqui, tá? Olha só, aumenta mais um pouco, correto, ó, certo? Então, tem como você, você injetar aqui também, que a imagem aqui dentro da ferramenta, você pode escolher aqui uma, uma imagem específica e tá? tal, pegar aqui uma imagem aqui como exemplo. Aí você pode colocar aqui uma imagem, ó, na ferramenta, tá vendo? Ó? Tá? Você pode estar tá utilizando aqui muitas coisas aqui interessantes. Você pode injetar também um link aqui, ó, o um link, tá? Você pode ter um link aqui específico, você pode colocar aqui dentro, tá? Um link, ok? Ó, você pode estar tá colocando aqui, você pode dar um, é um ok, certo, ó vai ficar aqui já é o link é certo aqui na, na imagem o link já é tipo clicável certo é bem interessante a ferramenta que você consegue fazer muita coisa aqui dentro tá você pode dar um delete aqui ó você pode apagar dar um delete e você pode fazer que você pode alinhar o texto você pode ó selecionar o texto aí você pode aqui ó definir aqui do lado você pode colocar aqui do outro lado também cara é bem intuitiva que a ferramenta certo você pode aumenta aqui o tamanho dela aqui ó para ficar maior para você né enxergar mais ficar mais favorável para você, certo? Aqui, ó. clica aqui, que aqui foi onde a gente estava escrevendo o nosso texto, tá? Aqui, ó, tá? Você pode fa fazer todas as alterações. Tá? Vamos colocar aqui, ó, produto, produtos digitais, certo? qualquer produto digital aqui, ó. Beleza. Você pode que deixar um pouco mais, mais grosso. Você pode aqui aumentar aqui o tamanho aqui. Vai, vai, vai ficar menor, tá? Sabe? O tamanho também aqui, ó. Ficou maior, tá vendo? Um pouco mais escuro. Então você pode fazer aqui, cara. Os seus textos aqui da forma que vocês quiser, ó. Tá, você pode criar vários, aqui, ó. Só, só como exemplo aqui, ó. Só como exemplo mesmo, tá bom, gente? Aqui, ó, só para vocês verem. Certo, ó. Então, aqui você consegue escrever teu peixe da forma que você bem quiser, bem pretender. é tudo bem alinhadinho, salvo. A ferramenta é super intuitiva, muito boa. Beleza? Então, cara, que é bem simples demais a ferramenta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Para você não aí perder. Mas outro detalhe para você que super importante, para você não passar aqui batido, tá bom? Temos aqui alguns dados aqui que você consegue aqui é, selecionar a linguagem, tá bom? Você pode selecionar também tá o tom aqui que que queira, tá? Aqui é, bem, é bem é bem intuitivo. Temos aqui os vamos aqui meio que eu sou em inglês, tá? Mas você só precisa saber do básico. Não precisa você estar tá configurando nada aqui dentro da ferramenta, tá bom? Aqui só para você mesmo é, fazer suas cópias, você poder salvar, deixar que salvinho bonitinho, tá? Para você ter onde você guardar. Né, os teus, é processos né, de negócios, tá bom? Como aqui para agilizar teu tempo, tá? Para você não perder teus textos, porque muita gente perde. Eu já perdi muitos textos já de copy. então hoje. Tem uma ferramenta como essa, ok? Onde eu guardo todos os meus textos, tá? De copy minhas páginas também, meus clips também que eu, que eu tenho, tá? Então por isso que justamente que eu achei a qual que é tão importante, né, na vida? de uma pessoa, né, é, para agilizar mais aqui o teu processo, a tua entrega, ok? Então os projetos online, ok? Então eu tô aqui gravando para você compartilhando, na verdade, esse conteúdo tão top aqui, tão maravilhoso dessa ferramenta que eu utilizo aqui, que é a Hit, eu chamei aqui de Hit, né? Porque é, foi que eu encontrei, eu achei também super legal. Então, que vai fazer parte também, certo, da nossa série aqui da nossa playlist que você vai estar vendo aqui, né? Aqui na nossa, aqui no, aqui no meu canal, tá? Uma série de vídeos exclusiva específica que tô gravando para vocês. só é super, super gratuita mesmo super grátis para você, tá? Para você não perder nem sequer aqui, né? Um conteúdo semelhante assim que eu gravo para você. Semelhante assim que eu gravo para você aqui no nosso canal, beleza? Então não perde porque vai vir muita coisa aqui ainda, não perde porque vai vir muita coisa ainda interessante para você. Certo? Esse aqui foi nosso vídeo de hoje galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, aqui, desse conteúdo aqui e se você curtiu, se você gostou desse vídeo, pô, desce aqui embaixo, deixa seu comentário Vai ser muito importante, para agregar de muito demais para mim, tá? Só, só assim eu vou saber que meus conteúdos estão tá sendo de relevância para você que está aqui no meu canal, aqui, beleza? E que você também é novato, cara, seja bem-vindo e muito obrigado por estar tá acompanhando aqui Com meus conteúdos aqui na internet, tá bom? Aqui no YouTube, beleza? Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo